Olá! Para criar um grupo no Mendeley, basta você clicar em Create Group. Escolha o nome do grupo, a descrição para o grupo e escolha entre Privado, Invite Only e Open. Você pode ter apenas um grupo privado. Coloque o e-mail das pessoas que você deseja colocar no grupo e uma mensagem que essa pessoa receberá no e-mail e clique em Send Invites. Bom, é isso e obrigado!